Como receber e como gastar Para receber suas parcelas, junto com os produtos, você deve encaminhar ou uma fatura ou uma nota fiscal. Uma fatura é um documento oficial elaborado em papel timbrado da sua organização nos moldes de um recibo, no qual devem constar o nome, o CNPJ e o endereço da sua instituição. O nome e a identificação do beneficiário, nesse caso a Unesco, o endereço e o CNPJ da Unesco e o nome completo e o número do projeto. A fatura deve conter ainda um número de controle interno da instituição, a data de emissão e o valor da parcela que a Unesco irá pagar à sua ONG. Esse valor deve ser integral, sem qualquer desconto. Os recursos do projeto não poderão ser utilizados para pagamento de quaisquer impostos. Ela deve ser emitida sem rasuras e dentro do prazo de vigência do contrato do projeto, que se encerra em 30 de junho de 2012. No corpo da fatura, você deverá descrever, de forma sucinta, do que se trata o seu produto. Algo como, essa fatura é relativa a... Outros dados importantes e que não podem deixar de constar são a cidade e a data de emissão da fatura, o nome do responsável legal pela ONG e sua assinatura e os dados bancários da ONG. Você não precisará enviar as notas fiscais dos pagamentos feitos pelas instituições aos seus fornecedores. Essas devem ser arquivadas pela sua contabilidade e estarem à disposição para consulta por ao menos cinco anos. Ao longo deste período, poderá ocorrer a auditoria dos recursos utilizados. Agora, Vamos esclarecer o que é uma nota fiscal e como consegui-la. Se a sua instituição optar por emitir uma nota fiscal, ela deve estar atenta a alguns detalhes. Ela deve ser emitida com o nome e endereço da Unesco e com o endereço completo e CNPJ da sua ONG. Assim como na fatura, ela também deve fazer referência ao nome completo e o número do seu projeto, o produto que você está entregando o valor correspondente e aos dados bancários da ONG. Caso a sua instituição não tenha um talão de notas fiscais, você deve procurar a prefeitura e solicitar a emissão de uma nota avulsa. Informe-se na prefeitura da sua cidade. E lembre-se, você deve enviar apenas um desses documentos, ou emite uma fatura ou uma nota fiscal. E não se esqueça, a instituição não poderá utilizar os recursos do projeto para pagar tributos ou impostos. Isso é muito importante. Aqui, daremos algumas dicas de como utilizar corretamente os recursos financeiros previstos no seu projeto. Como você viu no edital, ele deve acontecer no máximo até o dia 30 de junho de 2012. Suas ações não poderão ultrapassar essa data. Fique atento aos prazos, pois não está previsto nenhum tipo de prorrogação. Esse edital apoia ações que efetivamente estejam relacionadas com a prevenção às DST, AIDS e hepatites virais, junto à população LGBT. Desta forma, apesar das mudanças na forma de contrato, os recursos não podem ser aplicados em despesas como trios elétricos ou carros de som, bandeiras, balões de propaganda, estrutura física da instituição, como água, luz ou telefone, aluguel ou imobiliário, construções ou reformas, taxas de condomínio e impostos, encargos sociais ou trabalhistas, bebidas alcoólicas e despesas com taxas de administração ou gerência do projeto. Se você tiver dúvidas sobre a compra e aquisição de outros itens, ou se precisar fazer qualquer modificação na proposta financeira, envie um e-mail para projetos.sgc@aides.gov.br antes de fechar o negócio. Sua solicitação será avaliada pela equipe técnica do Ministério e, a partir daí, autorizada ou não. Se o seu projeto prevê algum material de divulgação, tome alguns cuidados. Envie o conteúdo do material, incluindo as logomarcas, para aprovação do departamento antes de autorizar a sua impressão. Isso pode ser feito facilmente pelo e-mail publicidade.aides.gov.br Ao enviar a mensagem eletrônica, Lembre-se de inserir o número e o título do seu projeto.